Como eu consegui voltar, obrigado, o Carlão. Saúdo a todos e todas. O Felipe, gostei muito do, da sua fala, li seus textos, enfim, eu estou de acordo com boa parte da tua formulação. Eu vou, na verdade, fazer uma uma fala que é meio que uma uma, uma intervenção mais do que uma pergunta. Né, partindo um pouco da questão interessante e importante que o Daniel Feldman colocou, né, e vou apontar um pouco para o seu texto a partir disso. É, eu, eu, eu acho assim que a essa altura, a, a análise a partir da política, né, a gente tomar a política como uma um referencial, né, ela é ela é ao mesmo tempo esclarecedora e problemática né esclarecedora porque como diz o, o, o Dani né? é, agora agora manzoni né é, boa parte da, da, da esquerda brasileira da sociedade brasileira né se deu conta de que os bárbaros já estavam aí com a vitória eleitoral do bolsonaro né aliás esse poema do cavafi é um poema magnífico né é, eu te recomendo ele, o Felipe, porque o, o, o que o Cavafis fala né, é que a sociedade os do ocidente sempre ficaram esperando os bárbaros, né os gregos esperavam os bárbaros, né? é, a Europa cristã esperava o Khan, esperava os bárbaros do oriente, né sempre tem essa ameaça, né? E essa ameaça ela permite de certo modo um, uma certa liga social, né? Ela permite um certo coesionamento, né? Existe um perigo maior que está por chegar, né? É, até que um dia, né? Se se, se espera a chegada dos bárbaros, os bárbaros não chegam e se percebe que os bárbaros já estão dentro da é, dos muros da cidade, né? O caso da vitória eleitoral do Bolsonaro é um pouco isso, né? caiu a ficha né? da esquerda, como disse o Cássio, né? a, a, a esquerda estava achando que nós estávamos engatando numa primeira no neodesenvolvimentismo, que havia chegado o momento da grande pátria, a né? é, é, um livro de um... De um uruguaio chamado Zibek, né? que ele fala do Brasil Grande Pátria, ele aproxima Brasil-China. Né, enfim, uma, uma viagem assim, uma viagem ruim, como diz o outro. Né. Então, veja: há um quadro da política que ele serve como sismógrafo subjetivo. Né, ou seja, ele nos ajuda a, a perceber o quanto né, a sociedade consegue ter consciência do buraco que nós já estamos há muito tempo. Mas é, não há saídas pela política, né? não há saídas pela política, que é o, o problema da análise política. Né? Ela pode, em algum momento, acender a, a, a, a luz verde de que, quem sabe, né, não há uma, uma saída, não se vislumbra né, um, um outro... Um... Outro, uma outra possibilidade por aí afora. Né? Então, é, é, eu, em relação à política, eu tento manter essa postura, né? ou seja, ela me serve para tentar entender como é que anda o humor, né? o nível de compreensão do, do, do, do estado de desgraceira que a gente está, né? que o colapso significa. Né? É, e, por outro lado, eu tenho um antídoto muito grande em relação a isso. Né? Não vejo qualquer ilusão em relação a isso. E, e nesse sentido, foi bem, bem lembrado pelo Cássio né, essa observação do Kurtz, dos pêndulos né, entre monetarismo e o que eu chamo de uma gestão social da barbárie. É, eu acho que esse pêndulo ele continua e continua cada vez mais com movimentos mais estreitos, absolutamente estreitos. Né? Como disse o Fábio, é, a, a, as condições de financiar uma gestão da barbárie como fez o lunismo já foram a não ser que surja uma nova, uma nova bolha da bolha, muito pouco provável, não há menor possibilidade lógica, do ponto de vista do, do que é a articulação da, do capital financeiro, né? acho muito pouco provável que isso ocorra, né? mas, enfim, o mundo fenomênico da, da, da, do colapso, ele de fato está fora de uma... Pre... Visibilidade, né? Mas é, isso não impede uma, uma volta da esquerda, né? E cada vez mais como farsa. É. O, o modelo que eu ia te propor para pensar isso é um pouco o que aconteceu na, na, na, na Grécia, né? É, e isso vai servir para a gente voltar para o Bolsonaro, né? É, o Siriza foi uma resposta a uma gestão social-democrata, né? não nos moldes lulistas, mas foi uma gestão social-democrata, né? Que tá... Que está lá nas vésperas da crise, né? Só a democracia grega é ela que está no poder no momento do colapso, né? E, e, e o Siriza é uma é um pessoal dessa jogada, né? É, talvez o Tsipras seja o bolo, né? Nosso bolo aí, mas veja o que que fez o Siriza? Ele fez o, o que o lulismo fez, né? Uma gestão, mas já sem recursos nenhum. Então uma gestão muito é, é, é, paupérrima da, da, da, da barbárie, né? e, e lá se desenvolve algo, o, o, o Felipe, que eu acho que é legal incorporar nessas análises, né? que nós ainda não adentramos no Brasil de forma muito aberta, porque nós ainda estamos na fase do, do entupimento das prisões. né? O sistema prisional brasileiro é um sistema de contenção, é, é, é, da crise, muito impressionante, né? assim como o norte-americano. Né? Na América do Norte, hoje, são então, de 2,4 milhões de pessoas encarceradas é, e, no Brasil, nós estamos já nos 700 mil encarcerados. E, se você for ver quem são essa, essas pessoas encarceradas, né? é uma massa enorme de jovens, na maior parte deles, negros. Né? Mas é, é, isso não vai impedir que a gente entre na, na, na fase dos campos de concentração, né, campos de refugiados. É, a, a, a Soninha, em, em São Paulo, quando ela foi secretária do, do Dória por alguns dias, alguns meses, se não me engano, da Prefeitura de São Paulo, é, a Soninha já falava que era necessário recolher os moradores de rua, né, é, em, em ela falava nisso, né, ela dizia em campos, porque, na verdade, os moradores de rua são refugiados, né, é, a ideia dela passou batida, né? mas, enfim, a ideia dela está na, na, na crista da ONU. Se você olhar o que, o, o que é a Europa hoje, né? é, existem mapas da ONU sobre os campos de refugiados na Europa, são uma quantidade enorme, enorme. Só na, na, na ilha de Lesbos, por exemplo, é, é, na Grécia, há um campo de refugiados de mais de 15 mil pessoas. Né? Então, veja, é, é, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, a gestão, né, o que eu chamo de uma, a, a, essa, esse pêndulo entre uma gestão social, né, o petismo, né, ou qualquer outra corrente de esquerda, com alguns poucos recursos, né, e uma gestão imediata, policial, né, o exército e tal, é, ela já está mais ou menos desenhada nos seus modelos. Né. O que nós temos que pensar, e vai ser um pouco a nossa conversa da, da, da, da nossa próxima conversa, né, é como esses aparatos policiais vão se autonomizando, né? isso é uma coisa muito impressionante que é um pouco isso que o bolsonarismo representa né? ele representa um momento em que o aparato repressivo do Estado ele se autonomiza para salvar o Estado mas ele não pode mais salvar o Estado como um, um capitalista total ideal. Né? Mas ele é, ao mesmo tempo, um capitalista total ideal, se eu me faço entender. Né? É, ele não é mais no sentido de que ele não tem mais como preservar o conteúdo social dessa forma, né? mas ele precisa manter a forma social, né? ele precisa manter minimamente o que ainda é fundamental para o capital se acumular. Né? É, então, é, é, este, este, este novo aspecto que a gente está mergulhando, é, eu acho que ele, ele é, a gente tem que insistir nisso, ele é muito novo, ele é muito assustador. Ele é novo, ele é assustador. É, eu acho que o que caracteriza nós que fazemos né, a crítica do valor de associação é termos tido coragem de encarar isso. Né? Eu me lembro que quando o Curtis começa a ser publicado no Brasil, é, já teve milhares de, de, de leitores do Curtis, os livros deles são sempre muito lidos, né? mas as teses, né? ao final, as teses mais importantes do Curtis, elas nunca são levadas a sério porque elas implicam uma mudança muito radical na leitura do mundo. Né? É aquilo que é uma pecha que... Né, eu estou cansado já de, de receber o meu rótulo né, de pessimistas, né, apocalípticos, mas é, no limite, né, para voltar aqui ao, ao cerne da minha questão, né, é, no limite, né, é, este, essa novidade ela precisa ser encarada com olhos novos. Ah, precisa ser encarada com olhos novos e aí essa é a questão que eu te trago para o debate com os teus textos, o Felipe há um fator que eu cada vez mais é, é, que me aprofundo neles e me eu, eu saio dele assombrado, né? Que é o papel das novas tecnologias. É, é, o que é a, a, as novas tecnologias, né? O que é hoje a, a, a internet? O que é hoje, principalmente, né? A possibilidade da conexão em rede que o, o, o celular que é um o celular é um é um Android né ele é um, é, um, é um pequeno robô ele é uma prótese que as pessoas carregam é, essa prótese ela ela ela substitui a capacidade delas pensar né mas é, nessa prótese o Felipe se produz uma coisa que essa sim eu acho que tem muito a ver com a tua elaboração né é, não só nós estamos tendo então um, uma formação né, do que o Turing chamava de uma inteligência artificial é, o Turing Alan Turing né, é, ele quando ele fala dessa inteligência artificial ele tem lá uma palestra que ele dá numa rádio né, um programa de rádio que é muito assustador, porque é, o Turing, apesar de ser um homem conectado com o sistema, ele foi um cara que está na raiz depois é, de uma série de elaborações da economia política que estão articuladas com o Ayek, com Milton Friedman e companhia. Há um momento da fala do Turing que ele diz que se as máquinas podem pensar, elas vão pensar melhor do que os seres humanos. Né? É, parênteses até naquela, naquele texto do Adorno, sujeito e objeto o, o Adorno dá uma espinafrada nesse, nessa, nessa fala do Turing né? mas volta aqui, o Turing diz se as máquinas podem pensar, elas vão pensar melhor do que os homens, está falando evidentemente de uma forma de pensamento instrumental né? mas ele diz, mas se a inteligência artificial se formar é melhor desligar as máquinas Por porque elas vão controlar de forma sistêmica o mundo do pensamento também isso, evidentemente, envolveria uma discussão muito longa, mas deixa aqui o enunciado. Isso está se formando. Isso está se formando, e sob de vista do debate com o seu texto, isso se forma se forma com um apoio enorme da indústria farmacêutica, as pessoas estão completamente topadas, né, ansiolíticos, e, enfim, tudo que é droga que é, é, é legal está né, sendo usado em grande quantidade, as pessoas hoje né, são movidas por uma intoxicação impressionante, né, já que o espírito não respira, né, o corpo deve ser intoxicado, é, e nós temos um deslocamento, eis a questão, Felipe, nós temos um deslocamento da questão da angústia, que era central nos momentos anteriores, disso que o Adorno fala, da esquerda, do enfrentamento ao nazismo, da, da própria configuração monstruosa do nazismo, para a nossa época em que essa angústia já não é mais angústia, ela é ansiedade, e essa ansiedade é tratada pela IA, né, pelos impulsos que as pessoas tomam no seu celular, e pelas drogas legais, seja o álcool ou seja as drogas farmacêuticas. A minha questão é Entrar nesse abismo que é essa grande noite na qual o colapso representa, é, elas implicariam para nós desenvolver uma musculatura analítica capaz de dar respostas a isso. Eu acho que você apontou algumas coisas. Você já te ouviu sobre isso, então, Felipe?